Olha aí galera, esses aqui são Cosme e Damião, os irmãos gêmeos aí, que eles têm a bicicleta deles, e é toda carenada. Muito legal, cara. Cosme e Damião, os irmãos gêmeos mais famosos da pedreira. E é muito engraçado, cara. Fazer essa dobra, a gente vê cada figura aqui do Pará, né? então esses são, sabe, o viado da bike? Por quem é de Belém sabe, conhece o viado da bike, então esses caras são com da aminhão, são famosos aqui também, pelo menos aqui na região da Pedreira, né? pelas bicicletas com ar de esportividade. cara é Pra ver se eles passam aqui de novo, que eles estão devagarzinho E, a, mot e a, a moto já, a bicicleta deles tem até velocímetro, se vocês quiserem saber, tá? <risos> <risos> cara, é nada, cara Olha o outro aí As <risos> até a placa, cara. As figuras de Belém do Pará. Muito bacana, cara.